Caí é para aí, velho. Caí Eu sou o Maquise e vim para ganhar Caralho, não sei como os caras me passaram Meu Deus, eu aí, cara uh, Eu esqueci de pular, viado né? Eu tava tão pertinho, eu falei Ah, não pô Passou os fichos na minha p*** Voltei pro início <risos> Perdi <-se. risos> O melhor do que eu uh, falava O uh, P. Caralho. Caiu aí. Caiu aí. Caiu Caiu aí. Caiu aí. Não! Mano, eu vou pegar a bola caindo, tá ligado? Que aí ela pula direto. Pegou? O cara lá um gola, o nosso time. Eita. Nossa, que golaço! Ah, Rafael, foi. Feidor. Cara, ele tá comemorando sozinho lá, cara. O goleiro lá, cara. É gol meu, Bom, falou. Eita, Não! P... <risos> é gol nosso, gol nosso, mais um. Vou ficar aqui no meio. Ah, que espanto. Olha os caras parados ali do amarela. Aceitaram a derrota. Claro, enfim né, filho? Tá igual a gente no rock faz, o lá, faz o gol lá, faz o gol lá, faz o gol lá. Que isso? Ah, o amarelo segurando o outro. Caralho, passou, né? Meu Deus. Ah, Rafael! Ah, não, roubou, mano. Não, para. Mais um gol. Meu Deus, cara. Eita, porra. Tá. É gol nosso. É gol nosso. Mano. Me sacrifiquei pelo dia. Mais um gol nosso? <risos> <risos> Mais um gol nosso. Porra, tá, <risos> tá tudo, hein? Caraca. Ah, não tô só só olhando. Só olha o cachorro com o tá aí, ó. Tem penhado o cachorro Caraca. Mais um gol nosso! Que isso? Mais um gol <risos> nosso! Mais um gol nosso! Mais um gol nosso! Mais um, mais um! Mais um! <risos> que isso? Vai, mais um aí. Oh, ah, oh, caralho! Mano. Quantos gols foram dois? Ó, ó. Sai aí, otário! Não, caiu! Caiu para ele. De a paçoca. Pegar a pegar paçoca. É a última, cuidado, cara, não. Cara, não, é mano. Cuidado, meu caralho! Nunca cai banana, cara. Sério, não? Manga e cereja. Caralho! Aí, derruba o tucano, derruba o tucano! Mas derruba vai um, tá Só se cobrar ele, porra! Ó o aqui, Não! Não, Maquês, meu que Deus, Maquês! Maquise morreu? O que que é Cadê o você É impossível achar não, não achar o Maquise. Né, mano, que essa porra desse cacto rosa! Rosa? É, com é a porra ah. do bagulho rosa aí! Eu tenho um Que isso? Que isso? Gente, eu tô vendo um monte de bola voando. Que ah. isso? What Bata... the f? Quase não vou Passou, Marquês? Passa aí. Tá achando que aqui é aqui, aqui ainda. Cara, é igualzinho o barulho, né? Caramba Igualzinho. Devia ser o dublador de sons do jogo. The to to to to to to to to to to to to <coughs> <coughs>